aí rapaziada, começando o vídeo insano aqui pra vocês Já chega deixando o seu like Aquele like insano Que o like que só vocês sabem deixar no vídeo Deixa o like, fit de Cristo E é nóis Se inscreve no canal, ativa so, o sininho pra receber as notificações E só bora, mano por aí E, mano Mudei muita coisa no meu estilo de jogo, hein? Insano. Só progresso, porque é foco, força e fé. Isso sim pode te levar pro sucesso. Então foca, filho de Cristo. Tenha força e tenha fé e só bora. Opa! Pronto pra massa. Eita, aqui é o quê? Mais carinha. É assim. um aqui Corre não doidão Ai caramba oxe Ué Se for fazer as contas Deu mais de 200 de dano Não foi? Antônio Deve ser Acho que o cara tava usando o Antônio, é isso mesmo. <risos> que doideira, <risos> meu amigo. Quase que é de ralo, mano. Misericórdia. Pensando que já tinha matado, tava tranquilo, só dando uma respirada. E quase deu merda. Mas tudo bem, deu tudo certo. Sim, continuando. Como vocês podem ver, rapaziada. Agora eu tô jogando de três dedos, mano. Isso, três dedos. É, eu tipo assim, mudei esse estilo de jogo porque eu quero melhorar em alguns sentidos, tipo tem vezes que eu atiro muito parado, tá ligado isso não é bom pra mim, eu sou mobile e tipo assim, no mobile mano, a desvantagem é que atira parado, é isso, entendeu eu quero quebrar isso no mobile, entendeu por isso que eu botei três dedos que aí eu vou atirar agachando, levantando e tentar subir capo ao mesmo tempo, sabe, então isso depende de muito treino Muita dedicação. E pra quem me acompanha no Instagram, é, vai lá ver que, que eu tô me dedicando muito. Postando uns prints assim de vitória e tal. De quantas kills e aquele negócio. É, e esforçado, mano. No foco. Vou falar pra vocês, não é fácil, velho. Ganhar uma coordenação motora nisso aqui. Um negócio complicado, velho. Na moral. Mas aí vocês me perguntam, o level up, por que que você trocou, mano? Por que que você resolveu mudar assim do nada, mano? É porque é o seguinte, velho. É, eu tenho uma, um lema na minha vida, sabe? Que é sempre dar o meu melhor. Me dedicar ao máximo pra tudo que eu faço. Não só pelo jogo, mas pra tudo que eu venha fazer, mano. Esse é o lema da minha vida. É a vida do level up. Isso mesmo. Sempre dá o meu melhor pra tudo que eu faço, mano. Tudo. Então, rapaziada, eu... Penso, mano, em sempre progredir. Nunca cair, tá ligado? Sempre progredir cada vez mais, cada cada vez mais. E sempre indo pra frente. Não andando para trás. E é aquilo, rapaziada. Eu sempre falo isso pra vocês... É, inclusive nas lives que eu faço e tal, que breve eu vou mudar de plataforma porque a Cubitv meio que meio que faliu, né? Então é um caso complicado isso. E mano é aquilo. Sempre tem um objetivo na sua vida. Não desista porque as pessoas do nada pegam. E falam coisa sem pensar. Que é pra você desistir, que você é um merda, que você é um lixo, que você é aquilo. Que você nunca vai conseguir nada, nunca vai conquistar. Mano, nunca deixe que essas palavras venham te desmotivar. Porque, no fundo, no fundo, eu escutei muito essas palavras, mano. Muito, muito. De muitas pessoas. Que eu não ia conseguir nada, que eu ia ser mais um, que eu ia ser fracassado e tal eu botei essas palavras na minha vida e fiz o contrário e dediquei pra isso olha onde eu tô hoje eu consegui o reconhecimento de vocês e consegui o reconhecimento dos youtubers também mas isso não foi de mão beijada foi sem pisar em ninguém foi sem precisar humilhar ninguém Foi só com garra, foco, força e fé E muita dedicação Foi assim que eu consegui chegar até aqui eu Agradeço a Deus Agradeço Agradeço a Deus e a vocês Obrigado E, mano, eu só tenho a agradecer, rapaziada, vocês Porque, pô, velho, 400 mil views, mano Eu tô batendo nos vídeos, velho Eu só tenho a agradecer a vocês, velho Muito obrigado, rapaziada 400 mil views Mais de 100 mil likes, mano, absurdo Eu nunca pensei na minha vida que eu ia conquistar esses números, velho Nunca, nunca mesmo E eu só tenho a agradecer a vocês, mano Obrigado por cada um, você mesmo que me assiste Cada um muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por você acompanhar o meu canal. Muito obrigado por você deixar o like em todos os vídeos. Muito obrigado por você compartilhar pros os seus amigos. E é isso, mano. Sempre se dedique para aquilo que você gosta, rapaziada. Nunca desista. Por nada e nem ninguém. É nóis. Tamo junto. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o meu HOD. Isso, HOD 3Dedos Mano, é, tem muita gente que vai perguntar: Vem cá, qual o intuito de você é, começar a usar 3Dedos? O que, que o REFUP quer fazer, mano? Eu falei que não, não queria atirar mais parado, né? É isso, mas o que, que eu vou fazer? É, exemplo: Tem um gelo para rajar Exemplo: Finge que ó, aquilo ali é um gelo, sabe? O que, que eu vou fazer? Vou ficar assim, ó. Entendeu? Eu vou agachar e levantar, rajando e me movimentando ao mesmo tempo. Mas só que controlando o recoil da arma. Então isso vai parecer meio que um emulador, sabe? É um negócio mais apelão, sabe? É, eu quero ir em busca, mano, do level up apelão apelãozão. Porque eu levei o pé apelão, só que eu quero ficar mais apelão, doidão Então, é isso mano, tô querendo evoluir cada vez mais E fazer um negócio diferenciado pra vocês Que até hoje eu não vi ninguém usando três dedos e tal Então, é... Acredito que é a primeira vez que vocês vão ver isso Então, só bora velho Focar nisso aqui vai dar certo E vai ser insano Hum. Rapaz, esse cara jogava bem, velho Ele jogava bem, só que Ele gastou muito gelo Muito, muito gelo Muito, muito, mas muito gelo mesmo Foi boa, hein, Roberto? Boa E como eu tava dizendo, rapaziada A gente tem que focar Naquilo que a gente gosta Não ligar pra opinião Contrária, sabe? Porque o que prevalece, mano É a sua dedicação só força de vantagem E é nóis, tamo junto. Compartilha o vídeo pra todo mundo aí. Não esquece de compartilhar aí pros seus familiares, pro seu primo, prima, todo mundo. E só vamos, mano. Tamo perto de um milhão de inscritos no YouTube. Insano, insano! É nóis, tamo muito perto, velho. Obrigado por tudo. Tamo junto. Eita! <risos> ah, pesquei o peixe! Pesquei o peixe então, Quer dizer que você queria ficar escondidinho aí, né safado? Oh, o cara tá. Tá sujeito pra caramba aqui. Esse tá morto, né? Eu quero isso aqui, vazar, senão quem vai se dar mal sou o outro lá na frente. Ó. Eu vou ligar um kit aqui. Ah, safado, ele acompanhou ainda, mano. Sem vergonha, safado, cachorro. Cara safado. Ele queria me matar, tá. mano, safano, cachorro. Morreu ah, mano. Eita minha cabeça. Uh. Eita! Foi dois de ralo aqui, doidão! Peraí, ai caramba, ai que ai que ia se ver. a pegona, hein? Ai caramba, nossa senhora, misericórdia! Caramba, cada brocada era 80 de dano. ai meu deus do céu, rajadão, agachando, levantando com três dedos, insano. Deixa o like no vídeo, compartilha para todo mundo, não esquece. Hein? Um beijo no coração, obrigado pelo carinho de todos, é nóis e valeu. E tchau, tchau, porque o negócio aqui é insano, leve o apelão, é nóis, compartilha para todo mundo, rapaziada. Aloysio.